Só que <risos> eu, eu tomei fumo na prova escrita. Era pra, de 10 questões você tem 5, tinha que ser 7. Bom dia, meus irmãos brasileiros. Bom dia, meus irmãos panamenhos. É, como já falei com vocês, estou fazendo aqui o procedimento para poder tirar o meu permisso de, de direção, de manejo. né? onde eu abri com certeza estou acendo o para para atender lá premissa para para maneiro de moto então agora eu cheguei na, naquela fase final né eu tô aqui hoje no, aqui, no c ó no aqui Cetra já tô com a minha já tô aqui com a minha com a minha outorga já estou com o diploma para, estou com o diploma para ser a solicitação. Isso aqui agora, no, para os brasileiros, isso aqui, aqui no, no Panamá, para você fazer a, a, o permisso, para você ter o, o permisso, a permissão de dirigir a carteira de motorista, você tem que fazer a autoescola. Aqui eu fiz autoescola no Imacevi, como né, está aqui. Recomendo muito. O Imacevi uma, uma excelente autoescola, eu recomendo muito no imace, imacevi, não, imacevi, é uma, uma muito boa na escola de maneira. e coisa de foram dez dias eu fiz o a prova prática, eu fiz a prova prática, não fiz a prova teórica, eu fiz as aulas três dias de aula direto, depois eu fiz a prova prática no outro dia, prova teórica no outro dia passei e depois de um tempo fiz a prova prática, acho que no total tá, Chegar o diploma em Lototal, para, para sacar o diploma, se quedou cerca de 10, 10 dias. Eu que demorei a pegar, né? ficou pronto dia ah, ficou pronto dia 16 de novembro. Mas os, os links só usam passando lá. Agora são meus amigos, eu não, não me para Lonice a hora, não me para mais. Então, eu que demorei um pouquinho, peguei agora em dezembro, peguei ontem. Saquei lá o diploma Ad, e agora eu tô aqui esperando. tô Sou o número 30, eu sou o número, o número 30 para ser lá trâmite, e acredito que vou sair hoje mesmo com o meu permisso, né? Daqui a pouco eu vou voltar com vocês aqui para poder ver se o permisso sai hoje, né? A permissão para dirigir, se a permissão, o permisso para manejar, se você se, se queda lista hoje, se fica pronto hoje. Beleza, galera? Daqui a pouco, então, eu volto com o um resultado para vocês aqui. Se eu já tiver saído com, com o permisso de, de maneiro. É, cheguei em casa agora, né? Saí de lá, da, da do órgão, que faz aqui, como se fosse o Detran no Brasil, né? Cetran 100. Só que <risos> eu, eu tomei fumo na prova escrita. Era para de 10 questões, você tem 5, tinha que precisa 7. Agora, o que eu achei interessante, eu não sabia. Que tinha que fazer prova escrita de novo. Porque aqui, na autoescola, você já faz a prova escrita e faz a prova de direção. Então, na minha cabeça, como eu já fiz a prova escrita na autoescola, eu automaticamente já tinha passado. E quando estudam o diploma, você é só chegar lá no órgão de trânsito e pegar seu permissão. Então, de, de, eu li a hora e, e me quedei em prova prova prova teórica porque eu não sabia que tinha que fazer duas provas de eu fiz a prova em escola de maneiro que uma maserve e também tinha que tenía que fazer na prova em em la 100 né C 300. 100. e eu não sabia disso então eu fiz lá o exame médico né o exame de vista óbvio de vista a claridade. O exame de vista tinha que fazer mesmo, e o exame auditivo, daqui a pouco fica aqui, queda aqui, que você vai ser a lá, lá prova teórica. Outra vez? De novo? De novo? Ah, tá, o Caraca! Lembro de quê? Do que me recordo? De nada! Qual a luz que tem que... Qual a luz porque tem que ser usar em lá em frente dela bicicleta. Opção 1, luz branca em lá frente, opção 2, luz amarela, opção 3, fita refletora em nos pedais, opção 4, todas as outras. Eu pensei o que pô? Não tem como poner luz amarela e luz branca ao mesmo tempo, tem que ser uma luz só luz branca e já e de errei? teria que ter toda do creio que seja isso não, não sei, pelo que teve algumas perguntas que eu errei porque sim, eu não me recordei, eu me avidei completamente. Mas agora eu vou eu vou estudar mais um pouquinho, né? Porque agora eu sei que tem que fazer a prova escrita, né? A hora de eu sei que tenho, eu tenho que fazer a prova a prova teórica. Então se para o dia 14 de dezembro a hora eu vou ir a ser novamente. E depois também teria que fazer a prova de direção Outra vez, deu isso lá em Maceve. Deu lá em Maceve e a ordem que a ser. Tenho que fazer de novo também lá no, no, no, no C Transcendente. Tem que me recordar desse nome aí. Bem, depois eu vou mostrar a vocês se eu passei, né, Se eu passei ou não na tal prova lá, porque me pegou desprevenido. Eu, eu não sabia. Depois eu regresso com, com a outra informação.